Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá a um vídeo, né mano, voltando à ativa O negócio é o seguinte, eu vou explicar pra vocês aqui, ó Toda, todo sábado, às 14 horas, vai sair vídeo novo no canal Fechou? Entendeu? E eu vou deixar aqui na descrição, entendeu? É... o meu outro canal, como artista, como... Trapper, como você queira ver, tá ligado? Aí você queira acompanhar, corre lá e é isso, mano E o intuito desse canal aqui, qual que é? A gente se ajudar, entendeu? Vou estar tá aqui passando conhecimento pra vocês, entendeu? Vocês vão estar tá comentando E é isso, a gente vai estar tá aprendendo junto E vamos pra cima, certo? Bom, hoje aqui a gente vai estar tá fazendo um vídeo de... Um, um vídeo ensinando a fazer um beat de trap, Tá ligado? Não tenho nenhuma referência aqui de cabeça aqui agora A gente vai criar do zero O vídeo vai ser nem sem nenhum tipo de recorte Vai ser totalmente direto Então se você não viu alguma coisa O vídeo tá gravado é só você voltar e ver de novo Beleza? E qualquer tipo de dúvida Eu vou estar tá respondendo aí os comentários Conforme eu posso Beleza, mano? Mas basicamente é isso E como vai ser vídeo atrás de vídeo Qualquer dúvida que você ficar nesse vídeo Talvez no próximo vídeo ou lendo nos comentários Eu vou estar tá, é, respondendo no próximo vídeo Fechou? Então basicamente é isso Sem mais delongas Vamos ao vídeo, é isso Não tem vida não tem nada vídeo é diretão, Que é para ser totalmente didático a gente está conseguindo desenvolver Bastante conteúdo aí para vocês Beleza? Então é isso aí Meu nome é Vinícius Duarte minhas redes sociais tá tudo aí na descrição E é isso aí, vamos pra cima Então vamos lá, mano Hoje a gente vai fazer tudo no FL Studio, mano Tudo FL, tudo FL, tudo FL Vamos fazer tudo no FL Que, mano, é um programa completo, mano Tudo a gente vai fazer aqui A gente vai fazer tudo uma masterização simples Uma melodia simples Mas basicamente é isso Fechou? Então vamos lá, mano Vamos começar a desenrolar aqui Primeiramente, né, a gente vai começar aqui Fazendo o beat em 130 bpm Certo? E eu gosto de, de começar a fazer o beat Pela melodia Entendeu? Aí depois eu começo a desenrolar A parte de... A parte de bateria, tá ligado? Mas basicamente de, de começo assim Eu gosto de começar pelo instrumental Que eu acho que depois você fazer um beat é mais fácil Fechou? Então vamos lá, mano ah... Vamos procurar aqui um instrumento aqui legal, tio Deixa eu ver Mano, eu vou pegar uns instrumentos aqui Depois vocês podem pegar um instrumento de vocês mano. Isso aqui é só e tentar criar a gente de vocês, mano Eu vou... Mano, tem vários vídeos aí no canal, hein, mano Antigo que eu usei teclado, né, mano Acho que esse daqui eu vou tentar fazer um violão Fechou? Então vamos pra cima Vou tentar fazer um violão Vamos lá, mano. Mano, espero que o outro seja da hora pra vocês aí, mano. Aqui o que eu vou fazer, mano? Eu vou jogar aqui em cima uma colinha, tá ligado? Aí eu vou pegar aqui, vamos fazer... Vamos fazer esse beat em, em sol maior. Fechou. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui e vai clicar aqui, ó. Major. Certo? Em sol maior não, vamos fazer em dó maior. Em dó maior. Então o que a gente fez aqui, ó? Ele pegou e nos deu as notas que dentro desse campo harmônico, tá ligado? E aí o que a gente vai fazer aqui, a gente vai arrastar para cá. Quem sabe que as notas são essas daqui. Aí agora a gente vai tentar criar um loopzinho em cima dessas notas aqui. Será que nós consegue, pai? Vamos lá. É muito grande. Daqui, daqui. Vamos lá. Indo pra cima, mano Mano, agora eu não vou ficar falando mais não tio vou ficar fazendo aí, vocês de duas notas assim vamos ver como é que fica Ah, deixa eu falar, rapaziada, então, esse Real Guitar aqui que eu tô usando aqui, esse VST, mano, ele tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como baixar, mano, é bem fácil, mano, não tem segredo não, mano, entendeu? Se quiser, depois eu vou pesquisar e vou deixar lá na descrição um vídeo de alguém ensinando como baixar, beleza? Ah, é aqui ó, que eu gosto de fazer, ó. eu pego e já faço assim ó, para organizar para ir organizando. Beleza, rapaziada? Eu vou lá e coloco aqui, ó. número um. Que é automaticamente, quando eu coloco o número um aqui, ele já vem vir aqui ó, para dentro de, daqui ó, pro número um. Automaticamente, ele já é a masterização. O que que eu vou vir aqui ó, vou colocar aqui ó, violão. Eu já sei que aqui é o violão certo rapaziada é o violão aí eu clico aqui no cinza e muda a cor vou colocar um amarelo aqui já sabe que é o violão certo rapaziada a gente vai pegar aqui vai peraí vai pegar e vai colocar ele aqui ó. certo visão Certo visão? Daqui de imediato por enquanto é só isso ó. Depois nós vamos organizar isso daqui Depois aqui vai ficar mais bonito Entendeu? Isso aqui é só para nós não se perder Entendeu? É. Aí aqui quando você quer que toque aqui você vem e clica aqui ó. Essa nossa guia aqui, nossa colinha. Pegar aqui. A gente copiou, não copiou, Ctrl C, né? Aí a gente vai vir aqui. Ó. Abrir outro daqui. Dois, né? Vai colocar aqui nossa colinha aqui de novo. Vai silenciar ela. Aí a gente vai. Mexer de novo aqui no violão. A gente vai mexer fazer outro violão aqui. Mas qual que é as ideias desse violão aqui? As ideias desse violão é essa daqui, ó. Esse é que eu tava pensando que. O outro a gente não fez, tipo, umas marcaçõezinhas. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Agora a gente podia fazer tipo como se fosse um. Tarum, tarum. Tá ligado? Entendeu mais ou menos as ideias? E a gente fez em... Dó e Ré Certo? Então vamos lá Vou Fazer assim agora Piano Hall, né? Eu tô fazendo Vamos ver como vai ficar legal quer mais mais rápido quem te quer mais rápido assim aí é isso entendeu aí é agora aqui ó não é deu vai a gente vai copiar Ctrl C, ver ah rapaziada para fazer esse negócio que eu arrasto e aparece esse negócio é fazer isso daqui ó você segura o ateca ctrl e aperta o botão esquerdo no mouse e arrasta que aí ele faz isso daqui ó fechou é um atalhozinho aí ó aí agora a gente vai vir aqui esse daqui Ai, merda Fiz burrice Pera aí Faz assim, ó. Abre outro desse Aí ah, esse daqui a gente vai copiar Ctrl A Opa. Ctrl A Ctrl C Ctrl V aí a gente vai vir aqui ó. a gente vai apagar ele fechou e a nossa colinha nós deixa aí isso daqui a gente vai colocar aqui no 2 ó tá vendo número 2 a gente vai vir aqui de novo para a gente não perder a organização da mix para a gente masterizar isso daqui depois aqui ó violão Dois. Outra coisa Vamos colocar Vermelho Pá, Bem diferente Certo? A gente tá aqui agora A gente vai abrir aqui Deixa eu colocar aqui Aí, eu assim. Entendeu mais ou menos essa ideia? Rapaziada Mano, o bagulho é um trampo, né? É o trampo. Nesse vídeo aqui, nós vamos desenrolar essa melodia. Aí no próximo vídeo, tá ligado? A gente vai desenrolar a parte de beat. Tá ligado? A gente vai começar a entrar com os graves. Os bagulho, até mesmo, porque vocês vão ter que baixar esse Real Guitar aí, que já é um corre que vocês vão ter que fazer, certo, rapaziada? Então, vocês vão fazer esse corre, vão aprender, vão estudar mais ou menos aí o que eu tô te passando aí, um pouco aí de campo harmônico, tá ligado? Que aqui a gente só tá brincando com o campo harmônico, a gente não tá fazendo nada, é só o básico do básico, rapaziada. Vocês começar daqui, vocês começar a caminhar, entendeu? Tem que caminhar, pai, tem que caminhar, mas vamos que vamos. Que parte que eu parei, tio? Eu... Na parte que nós acende o baseado. Opa! Pip! É a edição, tá, rapaziada? Você aqui é a edição? Pip, pip! A gente parou aqui, né? Então vamos pegar nossa colinha aqui. Ctrl A. Pra gente não perder. Vamos abrir outro desse daqui, o 3, né? Vamos vir aqui, ó. Colocar nossa colinha aqui. Voltar lá no 2 Aí a gente vai vir aqui controlar, apagar A, apagar na sacolinha Que aí a gente volta aqui, ó Ó E ó como é que fica organizado Tá vendo? A gente vê todos os bagulhos bonitinho, papai Entendeu, molecote? Basicamente aqui a gente fez isso E aqui a gente vai voltar lá pro 3, né? Mano O que que a gente tem até agora? Escuta Dessa melodia Sinceramente, o que a gente tem até aqui agora? Ó Vamos lá O que vocês acham que falta? Falta ambiente, rapaziada Falta ambiente, o beat tem que ter ambiente O que a gente vai fazer? Vamos colocar um padzinho Pedezinho simples, rapaziada Dói e ré, que é o que tá a nota aqui Dói e ré Tem segredo? Não precisa nem dessa cola aqui, moleque Mas vamos lá Outra coisa que vocês vão ter que baixar, mano É muito legal e é de graça também Tem ensinando baixando aí, ó Nexus, tem vários pedizinhos legalzinhos Dá pra utilizar e fazer vários bagulhos, mano Na moralzinha, rapaziada Ó, vamos lá Ser o mesmo Nexus que eu uso, tá? Pode ser qualquer um, mano, Porque é tudo quase A mesma fita, parceiro, tem tipo assim Todos são bons E você vai encontrar os bagulho que você quer aqui Entendeu? Tá vendo, mano? Esse daqui já dá tipo Um evento, de, um efeito de som, né? De, de vento, né, mano? Tipo assim, me passa um, um Sentimento de vento Tá ligado? É o que eu sinto. Mas, tipo... Não sei se vai combinar com o violão que a gente tá fazendo ali. Ah, outra coisa que eu tava pensando em mudar no violão que a gente fez ali, rapaziada. Vamos voltar aqui, ó. Isso daqui, ó. Pá. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos voltar aqui. Ó. Pera aí. Vocês não entenderam a diferença, né? Eu acho, né? Ó, deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. Tá assim, ó. Ó. ó. Viu? Entendeu a diferença? Assim ou assim? É legal, ó. a gente pode fazer isso aqui com grave. Ó. Tem muita coisa pra fazer aqui, ó. mas daí é outras brincadeiras. Mas ó, eu acho que desse jeito aqui, ó. simples. Em acho que o mais simples aqui é o mais legal. Vamos voltar aqui para o 3. E vamos continuar aqui no nosso nexus, né? <SILENCIO> Pé de 3 Qual que é a sequência, rapaziada? Dó Né? Que é o C ficou ó vamos passar isso aqui para cá agora ó espera aí eu acho não sei acho que o tom Poderia ser. Deixa eu ver. Deixa eu ver. esse daqui mais pro agudo, né? E aí, o que que vai mandar aqui? Um pouquinho de masterização. Então, pro vídeo vamos colocar aqui já no 3, né? E já vamos pôr aqui, ó. É, peraí. Botar tá aqui e colocar aqui 3. Pet, né? A gente não perder nossa organização, rapaziada. Nunca pode perder organização, mano. Né? Certo? Pede. Vamos lá. Aqui, né? Deixa a nossa cordinha aí, por enquanto. Mas, ó, de imediato... Rapaziada. A gente vai começar assim, ó. A gente tem que mexer nessa massa Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Por que a gente tem que começar a mexer na massa Porque senão não vai dar pra... Não vai dar pra... pra continuar escutando os bagulho, entendeu? Só mexer só um pouquinho, não é a master final é só pra você arrumar um pouquinho o volume senão depois fica muito alto esse negócio, entendeu? então aqui de imediato vamos colocar isso daqui, né? Fluid Parametric Act 2, né? isso aqui já é original do FL isso daqui vocês não precisam baixar tá bom? então vamos lá, é... você viu que eu desliguei lá tudo, deixei só o violão primeiro, tocando? Ó, soltei aqui, ó Tá vendo as frequências que tá tocando aqui, ó? Vamos eliminar, ó Do lado esquerdo é grave Do lado direito é... Lado direito, agudo Lado esquerdo, grave Vamos tirar os graves Eu não quero escutar a frequência de grave aqui eu Quero só agudo, entendeu? Já limpo um pouco o som, ó. Só agudo, pai Só agudo aqui, ó Ó, vou tirar mais, ó Vocês perceberam que o som ficou mais limpo? Então, é isso que eu tô dizendo E ainda vou abaixar ele um pouco aqui, ó Porque, ó Ele é só um fundinho, tá ligado, ó só um fundinho aqui, ó porque o que vai dar ambiente é o, o pad, mano. Entendeu? Agora vamos colocar o outro violão. Viu como o outro violão tá alto, mano? Entendeu? Não tá gostoso de escutar, entendeu? O que a gente vai fazer? Vamos colocar aquele mesmo esqueminha lá. Tirar a frequência. Ó... Tira uma frequência Viu? Abaixar um pouquinho o volume Agora sabe uma coisa que a gente vai colocar aqui nesse primeiro violão? Vamos colocar um reverbzinho, tá ligado? Reverbzinho ele dá um efeito de tipo de uma sala fechada, tá ligado? Então tipo assim ó, ó. Masterização, pai Masterização simples Ó Vai mexendo, pai Escutando de ouvido, ó Entendeu? Vocês vão escutando, mano Vocês vão escutando Se você não tem uma caixa da hora Coloca um fone de ouvido bom, mano Tá ligado? E vai escutando Fazendo de acordo com o seu ouvido, ó Viu? Isso aqui a gente ainda não colocou o pad, ó E, mano, o reverb Eu utilizo como se fosse uma cola, pai Entendeu, deixa eu te falar, eu fiz com, com violão, tá? Se vocês não quiserem baixar o bagulho, quiserem fazer com teclado, com outros bagulhos, vocês podem fazer, mano entendeu? A gente vai colocar o pad, pai Agora vai dar o um ambiente que eu tô falando pra vocês, ó entendeu rapaziada? vocês estão entendendo o que está acontecendo? <risos> o que está acontecendo é foda. vamos apagar aqui né para ficar bonitinho lá e vamos voltar aqui ó. certo? aí aqui a gente vai começar a construir entendeu? tipo a gente começar assim ó pera aí. ou assim ó pera aí pera aí, pera aí. Tá tipo assim isso aqui é uma construção de beat tá ligado tem uma ideia ó Assim. Ó. Hum. Isso daqui talvez Sabe o que a gente podia fazer? Talvez isso daqui eu acho que vai ficar mais legal No contratempo, mano Tá ligado? Deixa eu ver como é que fica essa parada no contratempo. Eu não sei, não sei vocês, mas eu gostei mais, ó. Pera aí. Não sei, mas parece que casa mais Não sei, eu acho que Mas eu acho que ainda não é isso Pera aí. aí, ó Isso, ó É isso que eu queria Viu? Então é mais ou menos isso, rapaziada Aí aqui agora a gente ia começar com grave Tá ligado, ó E vai. Tá começando. Agora entra o grave, ó. E vai crescendo o beat, mano. Então basicamente o primeiro vídeo é esse, rapaziada. E o próximo vídeo é a continuação desse beat. Firmeza? Vamos pra cima, é nóis, fé.